Oi pessoal, beleza? Aqui é André. Mais uma vez eu estou aqui com vocês no canal Matemática Chata apresentando resoluções de regra de três composta, beleza? Ver bem, uma estrada vai ser construída em 36 dias, utilizando 21 operários. Decorridos 24 dias, constatou-se que se tinham construído apenas 60% da obra. Nessas condições, o número de novos operários que devem ser contratados para terminar a obra na data fixada será de... Quantos operários serão necessários né, para que a obra seja concluída? Então, vamos lá? Vamos verificar? Ver bem, é, a, a estrada ela deve ser construída em 36 dias. Mas, decorridos os 24 dias, eles perceberam que haviam construído apenas 60% né, dela, né, desta obra. Né, e eles possuem 21 operários. Beleza? Então, vamos lá. Que... Durante, durante 24 dias de para dias, né? Coins, aqui eu vou botar coins, o n aqui ficou borrado, né? Foram construídos aí, ó, 60% da obra, tá? 60%, 60 da obra, né? E operários aí eles têm 21, tá? Ora, se eles construíram 20 em 24 dias e a obra deve ser concluída em 36 dias, então faltam aqui 12 dias, né, visto que eles construíram 60%, então falta aqui também 40%. E claro, eles querem saber quantos operários precisam contratar mais para que essa obra seja concluída a tempo, né, dentro do prazo especificado lá. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui ó, o jogo das setas, né, o joguinho das setas, onde durante 24 dias... Para se fazer o serviço, precisou-se de 21 operários. Durante 12 dias, vai se precisar de quantos operários para terminar a obra? Né? Durante 12 dias, serão necessários mais operários. Né? Eu tenho 12 dias para terminar a obra, eu preciso de mais operários. Então, menor número de operários, maior a quantidade de serviço é inversamente proporcional. tá bom? Ora, 60% da obra foram terminados ali com 21 operários. 45, 40% da obra precisa de quantos operários? De uma quantidade menor de operários. É um percentual menor, então precisa-se de, de uma quantidade menor de operários. Então, isso aqui será diretamente proporcional. Beleza? Tranquilo? E agora a gente vai montar aí a continha. Eu tenho que 21 sobre x, aqui, ó. 24 sobre 12 é inversamente proporcional, vai ser 12 sobre 24, que é igual a quê? A 1 meio, não é não? Então, aqui é 1 meio, beleza? Não é não? Na referente a 1 meio, 12 por 24. Eu pego 12 dividido por 12 dá 1, 24 por 12 dá 2, não é não? 1 meio. E aqui, diretamente proporcional, vai ficar 60 sobre 4. 60 sobre 4 é a mesma coisa que 3 meios, não é não? Beleza? Então, tá. Então, eu tenho 3 quartos. 21 sobre x é igual a 3 quartos. Passo 4 multiplicando 21. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 84. E passo 3 dividindo 84 igual igualo tudo a x. Beleza? Oxe, aqui é 3. Então, 84. 8 mais 4, 12, dividido por 3. É um número que é divisível por 3. Então, 84 dá para dividir por 3. Então, vamos lá. 84 dividido por 3, 8 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6 para 8, 2, Baixo 4, 24 por 3 é 8, um, 8 vezes 3, 24 para 24, nada, pronto, 28, 28 o que? x é igual a 28 operários, beleza? 28 operários, mas é isso que ele quer? Ora, já havia 21 operários. Se aqui x é igual a 28, então houve um aumento de 7 operários. Houve um aumento de 7 operários, então precisa-se de mais 7 operários. Beleza? A resposta é 7 operários. Beleza? Aqui eu consigo, aqui 7 operários. Tá bom? Obrigado pela participação de vocês, obrigado por terem e terem assistido a mais um de nossos vídeos, obrigado pelas inscrições, pelos comentários, pelas curtições. e claro, sempre atender quando houver novos vídeos sendo lançados. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau e até a próxima, até o próximo vídeo. Eu estarei lá e vocês aqui, tá? Tchau, tchau.